Hello! Semana lucrativa número 22, um espaço onde nós comentamos aqui os principais eventos macroeconómicos que impactaram os nossos portfólios e também os resultados trimestrais e anuais que poderão ter causado aqui alguns solavancos no, nos nossos portfólios de investimento. É isso que vamos ver já a seguir. Todos os dias os mercados chovem e deixam.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 que as nossas ações devem resultar em verdadeiros investimentos lucrativos. Do lado das subidas tivemos o Russell 2000 a subir 0.58%, bem como o Dow Jones também 0.58%, o SP500 0.46% e o Stock 600 0.83%. E do lado das quedas, tivemos o CSI 300 que caiu 0,67% e o PSI 20 que caiu 1,63%, quebrando aqui aquilo que já ia no mês e meio quase, já íamos quase por mês e meio de subidas e o PSI 20 finalmente quebrou. Temos o índice Dow Jones que já falei dele anteriormente, aqui, ok? Aqui um vídeo para perceber exatamente como é que é restituído o Dow Jones. E o índice festeja 125 anos de existência. É impressionante e realmente tem, tem, celebrou esta semana este marco importante do, dos 125 anos. É absolutamente fantástico. Por isso, parabéns, Dalt Jones. Parabéns. Happy birthday! Tivemos a notícia de que a administração Biden vai avançar com os bloqueios aos investimentos em solo americano de certas empresas chinesas, a lista chegasse de 59 empresas, algumas aqui conhecidas como a Huawei, por exemplo, e por isso vemos que a administração Biden continua a apertar com as chinesas, com as cotadas chinesas, tal e qual como já Trump tinha começado na, na sua era, ok? A inflação continua-se a sentir a todos os níveis, nós temos aqui produtos como açúcar, carne, cereais, etc, etc, a subir imenso em maio, dados mostram como subidas destas já não aconteciam desde 2011, e alguns destes produtos agrícolas estão a aumentar um 40%, ok, em maio, por isso grandes subidas, muito expressivas, a inflação está aí, está-se a, a a todos os níveis, incluindo aqui nestes alimentos que são tão essenciais. Do lado do emprego, tivemos boas notícias para os Estados Unidos, taxa de desemprego a descer dos 6%, 5,8%, já está a, a, a, níveis, a ficar a níveis razoáveis, ok, no entanto... Talvez uma notícia não tão boa que o número de novos empregos, de criação de novos empregos, veio abaixo do esperado, mas ainda assim são indicadores muito otimistas, que mostram também a recuperação da economia muito rápida naquela que é a grande potência económica mundial os Estados Unidos. O desemprego na Europa também está a melhorar já a taxa de desemprego veio agora nos 8%, um valor superior aos Estados Unidos, mas ainda assim melhor do que há uns meses atrás. E por cá na zona euro a inflação também continua a subir tremendamente, 2% quando no mês passado tinha sido 1.6%, por isso está a ver também aqui na Europa grandes subidas do lado da inflação. Por mais surpreendente que possa parecer, Portugal foi o país da União Europeia que cresceu mais nas vendas a retalho no mês passado, por isso Portugal aqui também de parabéns. Quanto a resultados trimestrais, tivemos aqui em Portugal a Ibersol, uh, com os prejuízos a agravar 75% para os 15.7 milhões de euros, que okay? é bastante mais, mais acentuado que o ano passado. Depois, no lado dos Estados Unidos, tivemos a Advance Auto Parts a apresentar vendas trimestrais de 3.3 bilhões de dólares, um crescimento de 23% face ao mesmo período do ano anterior. Vendas comparáveis a subir 24.7%, também bom indicador e os lucros a aumentar 346% face a um período do ano anterior para os 2.81 eh, por ação. É claro que estes números comparam com um ano absolutamente extraordinário 2020, onde não houve, não houve tantas vendas uh, na parte, nos componentes automóveis. Tivemos aí a Yolo de Packard Enterprises com receitas trimestrais a subirem 11% para os 6.7 bilhões de dólares, lucros por ação a vir nos 19 cêntimos, quando no ano anterior tinha apresentado prejuízos de 64 cêntimos, por isso também melhor indicador. Depois tivemos a Zoom vídeo, que agora toda a gente conhece, com receitas trimestrais a é disparar 191% face ao mesmo período do ano anterior, para os 956.2 milhões de dólares, e também o número, de clientes aqui, o número de clientes que contribui com mais de 100 mil dólares para a empresa aumentar 160%. Um bom indicador também para a empresa. Já o lucro líquido aumentou 8 vezes para 227.4 milhões de dólares. Sim, ouviste bem? 8 vezes. Okay? Números impressionantes. E por fim tivemos a Five Below com vendas trimestrais a subir 64% para os 598 milhões de dólares lucros por ação a subir 91% para os 88 cêntimos de dólar. Não houve muitos resultados trimestrais nem anuais, isto já está, a época já está a chegar ao fim, não é? já está a acalmar, de qualquer das formas o, o, os indicadores macroeconómicos esta semana foram bastantes e, e, e creio que até façam mais de metade aqui deste, desta, semana, desta semana lucrativa número 22, ok? E por esta semana é tudo, já sabes, deixa o teu mega like neste vídeo para ajudar, dar suporte ao canal, para o fazer crescer e para chegar a mais portugueses que precisem de ouvir sobre dinheiro, finanças, investimentos, negócios e tantos mais temas que nós falamos aqui à volta deste mundo absolutamente extraordinário do, do dinheiro, ok? Uma excelente semana para ti, Salções lucrativas, tchau, tchau!